Oh. Ixi. Peraí, peraí. O jogo, cadê? Calma, calma, jogo. Ó, você tá morto, imbecil. Peraí, jogo. Calma. Pode, vou, vamos usar. Olha aí, que tem altos, tio. Os caras estão chegando, hein? Estão chegando. Deixa eu ver caverninha. Vou pegar uma visão mais ampla aqui. Ô, oh, louco, jogo. Beleza. tem um monte de Loki aqui. Oh. Oh. Olha, só o binóculos. Só o binóculos do Loki aqui. Bala na cara dele. Ai, ah, caiu o capacete, tio. Nossa! Ah. Só tem mais uma baleta aí. Ó, oh, louco! Acerta agora, seu Loki. Acerta! Beleza. Beleza, ó oh, o oh, binoclinho, ó o oh, binoclinho, oh, ó oh. Ó, ó, bem na forquilha Rapaz, é, já bicudamos da metade ah, beleza. beleza, o problema é munição agora O que que acontece? Vamos usar a visão de Spider Ó, oh, tem auto lock ali Ó oh. Arminha... Arminha do caverno é benta agora, hein Rapaziada, olha o tiroca, mano. Tá é ah, louco, jogo. O tiroca gigante. Calma aí, tio, calma aí. Que sabe. Vamos! Ei, tio, já vai cair, derrapou! Oh! estou calmo! Espera, calma, jogo, calma! Até você, fica aqui. Grande é, Ó, essa arminha aqui tem altos tiros. Loco, baixadinho machadinho! Altos locks aqui. Vamos pegar esse machadinho profissional? Ó, a mira benta. Beleza. Já ficou um, né? Uhum. Um já foi picado. É assim, tra tranquilo. Calma. Ó. o jogo, pe pegou o jogo. Não, nada a ver, irmão. O jogo mentiroso. Tranquilo. Rapaziada, vamos começar a usar essa arminha pequena aqui agora? Daquele jeito. Ah. Ó. Ó, oh, louco, tem um cara aqui embaixo. Tio. Vai ter que ser Vai ter que ser Ei! Ei! Bota a franja! Bota a franja! Ei! Eita. Tá... Rapaziada, eles estão monoflovando! Ah, tio, vai ter que monoflovar os caras também, tio. Ó. Ó. O mano, o Joe Fraga. Ô, oh, mano, Joe, pelo amor de Deus, hein? Vamos tacar tá farinha nesses lobis você largar essa trouxa? Vai tá lá em cima essa farinha. Rapaziada, ó, oh. ó. Oh. <risos> Tô farinha na sua cara pra você gastar essa lobis. Ô, oh, Joe! Arrebenta oh, agora, Joe! Ô, oh, Joe, e aí? Ô, oh, Joe! Nossa, macha... Já... Rapaziada! Pera aí. Calma, Joe, calma. Em faixa. Rapaziada, o Joe foi meio aventureiro, acho que... Você tá com esse machadinho do amor? Nossa senhora, você pica forte Tem farinha em toda parte Vou ter que usar o sensor Spider aqui Ó Gotinha do amor Mano, Joe, usa seu sensor Bento aí, hein Não me cause Ó, esse cara é do bem Ó, oh, logo, joguei oh, O Snoop Dog! você ah, vai cair, tio! Esse foi o último dos filhos da puta! Rapaziada, estamos tranquilo. Tacamos tá farinha nos locks. Rapaziada, pegar, só precisamos. Calma, tio. Só precisamos de munição. Será que os locks não deixou nada? Não. Ó, temos a arminha com 11 tiros. Rapaziada, precisamos da escopeta, tio! Oh meu tal, sem escopeta não vai ser legal. Aqui dentro deve Joga. ter o pessoal, com certeza. sabe fazer. Como é Ô, que é o negócio? Ô, joguei aí. Vai lá e vê. Tem locks ali embaixo. Beleza. Oh, meu Deus. Essa harpa do amor ali é teta, é até... Eles Voltando. Ó, ó, ó. Gelo na espingarda. Vamos com calma. Ele é do mal Esse cara é do mal, tio Ele é do mal O jogo ele é do mal Eu não tô entendendo nada Peraí Mas ele é do mal O cabernet tá trocando ideia Ai, você vai cair, seu logo! Não finja De ser do bem Rapaziada, vai entrar aqui é bicudão. Pera aí, o Lock vai pegar as munições. É pro caverninha. Deixa as munições aqui, tio. Ó, ó. Ó, ó. Uma baletas. Passa correndo. Ó. Oh. O Snipereta vai cantar agora, hein. Oh! Ei! Calma aí, tio, calma aí. Rápido! Essa visão spider ampliada. Fez o jogo ficar tranquilão, hein? Ô, oh! oh, Joe! Sai daí, tio! Ô, oh, meu, a caixinha é minha, hein, jogo? Dá um de tals, hein? Ó. Oh. Vamos brincar esses locks aqui? Cadê os locks, tio? Meu casa. Ô, oh, jogo! Pera aí, pera aí. Vai estar tranquilo, hein? A visão Spider tá dizendo que não tem mais ninguém, tio. Vamos, vamos continuar, então. Ó, oh, ó. Oh. Beleza, pegamos aqui um Nesquik, um no bolso. Ele tá vivo. Tava, Joe. Tava, eu estão todos mortos. É nóis. Eu tô bem. A garota tá comigo. Essa foi por pouco, rapaziada. É nóis, tio. Tirotex eco, mano. Joe, tudo bem? Tá, tá. Eu tô bem. Eu tô bem. Joel, ó ah. cara estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse: temos Escuta. que correr! Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante atrás de uma Escuta! Aí então... aí, você tá ferida? Não. Que droga! Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala para ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que está acontecendo?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 Ok. Maria. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem hum. que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. Rapaziada, é agora. O que? Eu não ouvi. Joel! O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga, pra que lado? Vamos! O quê? Rapaziada, saiu empinando o cavalo! Não sei, não sei. <risos> Daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros. Olha, vai, vai rolar a corrida agora, Não. hein? Muita no cavalo. L, bora. as bora. como que flipa o cavalo? Pá, o, cavalo voa, Pá, o cavalo voa, hein? Ó. Pangarelson aqui, boa, tio. Tranquilão, a L catou o cavalo e saiu de rolê. Vamos ficar esperto com essa L, hein? Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. não sei o que está acontecendo. Mano, Joe, você tem que tratar melhor a Ellie, hein? Não entregá-la assim de mão beijada para os caras. É, é, é uma sujeita legal. Só que mexer com ela, ela pega o cavalo sai forte, Joe. Sai de rolê na floresta e te deixa balão. Tranquilo. Nem sinal da Ellie, hein, Joe. Nem rastros. Ó, oh, acabou com a mente. Ó. Oh. Yeah. Ela, ela virou aqui, ó. Oh. certeza. O que você Vamos descer o riacho do amor aqui. Oh, mano, pangarelson Ó, estamos oh, no caminho certo, hein Será que ele flipa aqui? Não, o cavalo flipa lá embaixo Ah, meu Deus Beleza, tem caminho Com certeza é pra lá Mas Vamos ficar ligado, vamos investigar Até com o pangarelson investigamos a área Flipa, pangarelson Sinistrinho. Ô oh, louco! Eu joguei! Ô, oh, meu Deus! Aí não, hein? Rapaziada, vamos simplesmente. Oh Calma aí, João! Aí você cai, tio, cai! Rápido! Ô, mano, Joe! Ô, louco em jogo! Rapaziada, passou tirando tinta da franja do Loki! Aí que... tem que cair! Olha, tem um Loki aqui com monofloves. Bota o zóio na forquilha aqui Rapaziada O Loki varou em jogo O jogo, vai, vai, vai franjar não? Não Olha, Ele foi pra cá ah. Pai, Esse Loki não vai, não vai botar franja não, hein? Não Rapaziada, o mano Joe tá ligado que o cara tá ali Só que o jogo tá disfarçando, hein? Vamos ter que ir atrás da pedra ali? O cara é altamente periculoso na arte de monoflovar. É okay. O teu cara ficou voando ali no local, ó Ó <risos> Bota o arquivo X aí, que o cara tá voando, hein. Vamos parar com isso, jogo. Beleza. Ó, ó. Ó, louco, jogo. Olha onde o cara tá indo, de modinho. Ó, só o coquinho do Loki. Ei. Rapaz, o cara tava tranquilo ali. Vamos voltar, vamos voltar, que deu, deu treta forte. Pera aí. Ô, os... oh, mano, o jogo. Só visões... Ô, oh, meu Deus, mano, Flobs. Rapaziada, é, a visão profissional do, do Spider do, do Não está vendo o suficiente, hein? Ó. Oh. Tem um Loki aqui. que ficar esperto com ele. Ó, ó, ó, ó. Ah, aí você cai, hein, tio. Ó, oh, pegamos o esconderijo profissional. Ó, oh, ó. Oh, tem mais locks descendo a ribanceira. Peraí, peraí. Vamos pegar o lock por trás Ó, vamos, oh, vamos chegar já dando voadora Nesse lock Ó, ó, ó Aí cai, tio, baixar aqui. rapaziada, tá mexe não mexe? Não mexe é que é cortado É cortado, tranquilo Ó, ó, ó Tem um lock bem aqui Ó o zoinho dele aqui, como pica o jogo, ah não, vou dar um cortadinho nele para ele largar de ser trouxa Bota o Spider, Olha tá da árvore. Ó, louco, aí, ele pega, hein Ó, oh, ele dá a volta Aí, tiozinho, tá de boa, Vom, vamos batirar isso Lola aqui Tô calmo, tranquilo Ó, oh, munição de mini escopeta, só uma nossa, bala nossa. É bom mesmo o jogo Você me dá só uma bala, hein Se dá mais de uma bala, o caverninha zera o jogo agora Vamos com calma aqui Ó, olha, uns bicudos pro o ser, ser louco, hein? Nunca mais mexa com o Rapaziada, sintomas. Ô, oh, louco. Rapaziada, o cara da estrelinha, você é as mãos, hein? Capoeirista. Beleza. Rapaziada, dentro da casinha, com certeza, tem coisinhas. O jogo, pelo amor de Deus, hein? Tá acabando comigo, assim. Vamos ver o que dá para construir Rapaziada, beleza, construímos já umas coisinhas novas Temos que pegar o Pangarelson, nosso cavalo do amor E mais essas coisinhas novas também Colocar no bolso do Mano Joe Tranquilão Ó, dá pra continuar por ali Mas cadê o tio Tommy? Tá aqui fora Ó, munição aqui, hein, ó Rapaziada, só porque o Caverninha falou, hein Ministro escopeta já está aqui, ó, ó, altamente... Vá pisada. Ô tio Tommy, cadê você, tio? E aí? Vamos, de volta aos cavalos. Rapaziada, rapaz, os cavalos não deu. Não deu infarto não, né? Beleza. Rapaz, vamos flipar no, no Pangarelson. Garoto altamente veloz. Ó. Vamos pular aqui o tronco. Pula outro tronco. É modalidade. Ó, política. Ô, louco! Rapaziada, o pangorela só tá querendo voar em cima do outro ali Beleza Ó, pulinho, pulins. Olha, L, cadê você, tia? As pegadas seguem por aqui Ó, tem que dar o um pulinho Ô, ô jogo, pulei. Cabe a gente que dá pulinho Ó, passa na aguinha, dá a volta por trás Pulinho, pulinho. Tranquilão. Nem sinal. Pois é, já demos 36 pulinhos e nada. Ô, ô cavalo cavalo. O pangarel só tá querendo pular mais não, hein? Peraí, peraí, jogo. Peraí. É um item isso aqui? Rápido! Ô pangaré, calma! Chegamos numa casa, que gigante! Uhum. Oh, meu Vai, Deus! É Rapaziada, a L já pegou uma casa! Vai tipo, brincar com a L! Já está habitando o local, ó! Oh, cavalo! Rapaziada, o cavalo não está querendo pular não, hein! Flipa! Ah, <risos> Rapaziada, o caverneiro aqui é Tirotex! Mas a Ellie tá aqui, tio. Não tem ninguém. Se a visão Spider falou que não tem ninguém, não tem. Ellie! L, cadê você, Ellie? Ô, oh, Ellie! Rapaziada, deve estar ali assistindo Netflix. Acho que vocês precisam conversar. Ó, ó, ó, ó. Antes de trocar ideia com a Ellie, vou pegar o Nesquik, batavinho, café. Ó, oh, paninho mágico, Tesorex Opa, munição! Ô, meu Deus, 4 tiros de escopeta? Aí zerou. 7 agora! Rapaziada, vamos começar a escopretar de novo. Beleza, vamos ver o que dá pra fazer. Rapaziada, vamos fazer umas bombas de farinha aqui. E você viu, né? Tranquilo, agora já dá pra pegar esse pauzinho mágico. Acho que já pegamos tudo aqui. Vamos simplesmente subir lá e pegar essa L que tá mal criada assistindo Netflix sem autorização e usando a senha do Joe, hein? Vamos ficar ligados, essa L tá forgada, hein? Beleza. Ó, subimos aqui na moral. Beleza, quartinho. Pois é, essa casa aqui é massa, hein? Olha o tamanho desse mouse, jogo. Ó, ó, ó, da Naughty Dog, tio, os caras tem! Ah! Beleza, rapaziada. Continuando Banheirinho. Rapaziada, ó, que visão profissional aqui pra Você senta no troninho, já tem uma, uma visão altamente profissional lá fora, hein? Ah, lá. Beleza! Rapaziada, cadê essa L, hein? A cabine tá começando a ficar estressada. Ô, oh, L! Rapaziada, ela, ela tá muito bem escondida na casa aqui. Ó. Oh. Pegamos tudo já. Tranquilão, cai pro quartão. Nada de L. Tá aqui, gente. Oh, Ô, jogo, olha aí. Se trancou na portinha. Pera aí, L. Era pra você estar tá aqui dentro, hein. Ó, paninhos mágicos e tudo mais. Rapaziada, cadê? é L. Beleza, tem que tá... Ó, oh, a, a portinha tá meio aberta, a gente peguei ela tá, Ela tá ali, mas vamos abrir essa aqui primeiro Ó, oh, louco Eu tô ligado que você tá ali, L. calma Ó oh. Tá com a Monofloves aí dentro do quarto já, tio Ó, oh, pra ela ficar esperto Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes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 Diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa porque, na verdade, eu só teria mais medo. Tem razão. Isso, Joe. Você não é minha filha. Como é que é? E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Como é que é? Prepare-se. Temos companhia. Ô Joe, você é o pai dela, sim. Oh, meu Deus. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro.